Vamos falar sobre Bitcoin e SP500, até onde a gente pode ir. Eu vou mostrar regiões de Fibonacci e também resistências de longo prazo. Vamos dar uma olhada porque essa semana promete, quarta-feira vai pegar fogo e o Fed vai pode tirar aqui o plug da tomada, pessoal, tome bastante cuidado aí, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se você gosta dos conteúdos do canal, e amanhã vai ter um vídeo bem importante, vou mostrar para vocês aqui a minha visão do macro, o que, que eu estou acreditando, porque acredito aí que a gente tem ainda muita água para rolar, eu estou aí bastante baixista aí, porque pessoal, as coisas não estão bonitas, tá? Mas vamos olhar, vamos olhar aqui o Bitcoin então, porque tem muita gente perguntando até onde a gente pode ir com o Bitcoin, a gente está rompendo aqui agora essa, essa resistência de longo prazo aqui no semanal, no, no gráfico aqui logaritmo, né? o pessoal está comentando agora vai ser lua, então caras, vamos dar uma olhada sobre tudo isso, o que, que eu estou acreditando, eu então, vou começar aqui direto nesse gráfico aqui, tá? o que, que eu, eu estou de olho aqui no gráfico logaritmo Bitcoin, a gente tem essa cunha aqui que está fazendo esse rompimento, bem similar ao que está acontecendo aqui com a pequenos também, a gente está fazendo um rompimento aqui, tá? Aqui, esses pequeno também estão no escala, no escala logaritma. A gente está fazendo esse rompimento aqui dessa linha de tendência. O pessoal está cantando vitória aqui agora. Estamos entrando num bull market, mas tome muito cuidado, pessoal! Bastante cuidado mesmo, tá? É, vamos ter que ver aqui acompanhar. Esse pequeno está aqui rompendo, inclusive, o semanal, né? Numa... Fechou o semanal aqui, no caso, acima. Dessa região aqui dos mini dos, uh, futuros, né? Fechou acima dessa região aqui dos 4.070 pontos, mas eu estou de olho na região que é acima dos 4.200 pontos, tá, pessoal? Se a gente realmente começar a fechar candles acima dos 4.200 pontos, eu até né, vou considerar que estou errado na minha análise aqui, tá? Do macro, porque realmente seria surpreendente a pequenos fazer aqui esse confirmar esse, esse pivô aqui, tá? Não estou muito acreditando nisso. Vou comentar um pouquinho mais as pequenas aqui no curto prazo para vocês. Então, as pequenas fazendo esse rompimento junto com o Bitcoin aqui, tá? Então, o pessoal está contando vitória aqui, falando sobre bull market, mas, mas na minha opinião, pessoal, é muito cedo ah, ainda para cantar vitória e tem muita água para rolar aí, tá? Quarta-feira, eu acredito que tem grande chance aí do, do Fed aí tirar esse... Né, o plug da tomada aí realmente desandar a coisa aí, tá? Então, caras, o que eu tô olhando aqui agora essa cunha. Uh, também tem essa resistência aqui, ó, que vale a pena vocês traçarem aqui no gráfico de vocês. Essa linha aqui, eu vou desenhar uma linha, pode ser um azul aqui, tá? Um azulzinho mais forte aqui. Essa é uma linha importante que eu tô de olho aqui agora. A gente tem um gap também nessa meia nessa zona aqui dos 27.300 até a região aqui dos 28.300. E mais ou menos quase, 20, quase 29 mil dólares. A gente tem um gapzinho da SMA também aqui, vale a pena vocês ficarem e levarem em consideração. E também regiões de Fibonacci aqui para o Bitcoin. tá? escala logarítmica logaritmo desse topo até o fundo, a gente tem aqui, então... Uh, aqui a região de 13.2 está na casa dos 27.300 dólares. Tá? Então, para mim aqui, na minha opinião, existe a possibilidade do Bitcoin ir para essa zona aqui, tá, pessoal. Mas eu estou mais de rolho aí que talvez uh, a chance maior do Bitcoin testar essa, essa zona aqui dos 25.200 dólares é um ponto que o pessoal com certeza está colocando seus stops aí, quem for o urso, está né? colocando stop aí acima dessa zona aqui. Então, é um ponto que com certeza vai ter, ter bastante liquidez para o Bitcoin, Pegar e eu vou mostrar para vocês, inclusive, aqui usando os indicadores da High Block, tá? Então, para mim, a região aqui dos 25.200 já seria pedir demais para o Bitcoin, tá? Então. É um ponto que eu, que, eu, que eu estou aqui de olho, né? Muita gente aí com certeza é com ponto de liquidação ou então stops acima dessa região aqui, tá? Também tem essa, essa linha aqui que eu estou acompanhando, né? Vou mostrar para vocês aqui em tempo gráfico, tempos gráficos menores, está bem claro de ver aqui, que é uma resistência para o Bitcoin. então baixar o tempo gráfico diário aqui, a gente pode ver que tem uma, uma certa resistência nessa LTA aqui para o Bitcoin, que ele está com dificuldade aqui então de, de romper, tá? Então, cara, a gente está com divergência aqui nos né, indicadores, aqui no RSI, tá, em diversos tempos gráficos, uh, aqui inclusive no, no, no diário também, tá, então fazendo topos ascendentes, enquanto o RSI fazendo topos ascendentes aqui por 12 horas, 4 horas, tá? É, então isso é interessante de, de notar. Uh, mas, caras, a gente, a, tendo correção Que agora o Bitcoin ainda poderia, dependendo Como vai ser a questão das p né como vai ser A, a, a reunião do FED na quarta-feira Vou comentar logo depois da reunião o que, que eu achei De tudo isso, né? A gente poderia fazer Aqui mais uma pernada para essa região dos 25, tá? Então assim, isso é importante a gente ficar Atento, na minha opinião Mas essa aqui é uma linha de tendência de importante Resistência aqui agora que eu estou de olho, tá bom? Então só por que a região dos 25.500 é importante, né? Além dos Tops da galera que vai estar aqui, Com certeza é uma região de stop. A gente tem um fundo importante também aqui, próximo aqui da região dos 25 mil. Ó. A gente tivesse candle né, nessa região. Uh, e é uma região que eu considero que muita gente vai colocar seus tops aqui. A gente pode ver no high block também aqui de um mês. Uh, esse aqui é de um mês, não, sete dias. A gente pode ver que essa região aqui dos 25, 25 mil dólares tem muita liquidez aqui, tá, pessoal? Então, para mim, aqui pode ser um interessante ponto aí para realizar vendas. Eu estou com vendas aqui no spot nessa região, tá? E também na região dos 27 mil ali e 500 dólares, tá? Então, para mim, são zonas que o Bitcoin pegar, eu vou estar reduzindo a minha exposição no Bitcoin, tá? Não estou animado aí, né, com o mercado? Conforme eu falei para vocês, na região dos 27.300 eu vendi aí mais é, posição da minha minha banca e de trade, né? para poder diluir meu risco. Tá? Então para mim isso aí é a região dos 25.200 25. e até a região lá dos 27.300 até os, né, os, os 29.000 dólares. Mas eu estou tá vendendo ali provavelmente já nos 27.500, bastante é, posição de Bitcoin. Tá? Pra, acredito que a região dos 28 vou estar tá 100% aí, tá, é, vendido na minha banca de trade, não estou acreditando aí, uh, em boom marketing de forma nenhuma, tá pessoal? De forma nenhuma, não estou acreditando nisso. Então, essas são as zonas que eu estou de olho aqui para realizar vendas. tá? Futuros está bastante complicado, pessoal, operar futuros aqui. Eu não estou em operação de Bitcoin nesse momento. tá? Infelizmente, eu, eu atualizei ali os membros do canal na sexta-feira. Eu tinha uma posição de short. É, no Bitcoin, que eu acabei finalizando nessas regiões aqui, peguei só um alvo desse short, fechei aqui essa posição porque tinha formado, formado pool de liquidez acima e foi onde o Bitcoin buscou aqui na BitMEX. Tá? Acabei entrando, não entrando em short de novo aqui nessa região porque ah, os indicadores de sentimentos estavam bons aqui, né? ah, no caso, ah, melhorando, né? com muita gente shortando o mercado, com o Pinterest subindo, tá? então eu fiquei interessado em shortar. E a SP500 aqui poderia buscar regiões mais acima, né? esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês também aqui agora. A gente fez esse pivôzinho aqui, ó. vou deixar o tempo de gráfico de 4 horas para a gente ter uma noção. A gente fez esse pivôzinho aqui da SP500, né? Então, esse movimento aqui, ó, a gente acabou fazendo esse pivô, né? Então, qual seria o alvo aqui para a SP500 que a gente teria? Seria basicamente essa projeção de Fibonacci, desses fundos aqui, ó. essa projeção levaria a SP500 aqui a testar essa zona aqui próxima dos 4.180 Uh, pontos aqui para SP pequeno seria o topo anterior, tá? Então, para mim, se SP pequeno fizer mais essa pernada aqui, o Bitcoin pode buscar a casa aí dos 25.200 dólares, pelo menos, tá, galera? Então, esse é o ponto que é importante da gente frisar. O Bitcoin continua aqui também em tempos gráficos aqui, ó. Se a gente baixar o tempo gráfico aqui na Binance, pode ver que a gente está nesse. Nesse canalzinho aqui, tá a gente poderia buscar essa, essa zona aqui dos 25 mil dólares, tá bom? Está em aberto aqui ainda, então tome cuidado com shorts aí nesse momento, né? É, realmente tem esse espaço para esse pequenos mover, né? E o Bitcoin está seguindo muito a pequenos esse é o ponto todo aí, tá galera? Então, esse para mim é, é importante. Para shortar o Bitcoin aqui agora, eu vou estar tá mais interessado se perder essas zonas aqui dos 25 mil dólares, né? Transformar essa zona numa uma zona de suporte aqui com uma, uma região de resistência, ou seja, fazer esse movimento aqui, ó e acabar, retestar aqui, tra tra tra transformar isso aqui como uma resistência, eu vou estar interessado em shortar, tá? Acho que antes disso é bastante complicado, a não ser que busque esses pontos de liquidez aí, tá? Você pode realizar é, vendas em futuros, mas com muita cautela aí, pessoal, porque o mercado está tá bem, uh, bem traiçoeiro aí, tá? Então, essa zona dos 25.200 dólares, acho que é importante, depois só lá na região lá dos 27.300 para cima, tá? Mas, ah, lembrando também aqui, ó, só uh, reforçando vocês, que a gente tem aqui na, no, no, no VPVR também um gap uh, bem importante aqui nessa zona, ó. essa zona aqui, ó, se a gente romper a região dos 25 mil dólares para cima aqui, pessoal, não tem tanta resistência, né? A gente tem que um buraco muito grande, tá? E que Bitcoin poderia facilmente buscar essa região dos, dos, dos 28 mil dólares, que tapar esse gap da CME, porque a gente não tem muito volume de negociação nessas zonas aqui, tá bom? Então esse é o ponto de atenção, Tome cuidado se você estiver shortando aí, se quiser shortar o Bitcoin na região dos 20, 25.200 dólares. Um, eu acho que tem que botar um stop aí nessa zona próxima aí dos 25.600, 700 aqui, galera, porque, porque se a gente romper muito acima disso aqui, o Bitcoin tem chance de buscar a região aí dos 27.300 para cima aqui, fechando esse gap da CME, tá bom? Então, caras, eu quero mostrar aqui para vocês as regiões de Fibonacci do Bitcoin, tá? Só rapidamente passar aqui, Sobre uh, a high block, mostrar para vocês aqui o que a gente tem aqui no curto prazo. Uh, 12 horas não tem nada muito importante, mas essa zona aqui dos 24 mil dólares com bastante liquidez. Aqui nos 7 dias a gente pode ver bastante liquidez nessa zona aqui dos 22.200 dólares, até a região aqui dos 20.850, tá? E aqui olhando aqui então de um mês a gente pode ver bastante liquidez na região dos 25.200. E depois, caras, uh, tem mais liquidez nessa região do que é, ah, do que é baixo, tá? Isso que eu estou vendo aqui no mês no Bitcoin. Tá, então para mim essa região dos 25.200 dólares é bastante importante. Então quais são as zonas de Fibonacci? Vou mostrar para vocês aqui para fechar esse vídeo aí. Tá, não esqueça de deixar o like, comente abaixo também o que você está achando. O Bitcoin vai pegar os 25.200 para cima ou você acha que a partir daqui ele já vai começar a retrair? Aí. comente abaixo do vídeo, eu quero realmente ver a opinião de vocês. Tá, então para mim, cara, isso aqui olhando o Bitcoin Aqui nessa subida que o Bitcoin fez, olhando pontos de Fibonacci, são o que, que eu estou acompanhando aqui agora, tá? Deixa eu baixar o, o tempo gráfico aqui de, de área para a gente poder ver um pouquinho melhor. É, seria o seguinte, ó. É, a gente tem aqui primeiro essa projeção aqui dessa, desse pivô que o que, que, que, que Bitcoin fez aqui, ó. Seria essa esse pivôzinho aqui. Então essa essa essa é a, é a projeção que eu tenho aqui para a gente poder ver. Os alvos então seria primeiro essa essa projeção de Fibonacci aqui, pessoal, tá? Então esse pivô que foi feito aqui, ó na região dos, dos 18.400 dólares, eu tinha um stop aqui na região dos 8.700, o né? Bitcoin acabou pegando meu stop, graças a Deus, né, senão, senão estaria numa situação bem complicada. Então, primeiro alvo aqui ó, seria essa região dos 20.300 dólares, eu comentei para vocês inclusive uma, uma análise aqui. segundo alvo seria essa zona aqui dos 21.300 dólares que o Bitcoin pegou. Terceiro alvo foi exatamente onde o Bitcoin foi aqui, nos 22.300 dólares, que é onde eu realizei venda aqui para o Bitcoin. Seria aqui, então, o quarto alvo, que geralmente não costuma muito pegar, tá, pessoal? Mas seria essa, essa projeção aqui, ó. Levaria o Bitcoin para casa dos 28.800 dólares, tá? isso aqui são projeções de Fibonacci, de alvos aí para essa, essa subida do Bitcoin. Também vocês podem acompanhar aqui, uh, também podem acompanhar aqui para o Bitcoin, essas, essa projeção aqui de uh, projeção de Fibonacci aqui mostrar para vocês tá então seria essa essa extensão Fibonacci aqui ó pessoal pessoal essa essa projeção aqui seria esses alvos aqui de um, de, de, de projeção Fibonacci ó. o bitcoin pegou exatamente essas regiões se eu baixar o tempo gráfico vocês vão poder ver melhor aqui ó ele vai atestando exatamente essas zonas de projeção. Então, essas zonas podem pode acompanhar como resistência e suporte aqui agora para o Bitcoin. Então, para pegar a região dos 25 mil dólares, você que fazer 300% de extensão Fibonacci e a região ali dos 28 seria 400% de extensão Fibonacci, tá? Então, são regiões que eu estou também aqui de olho é, para o Bitcoin, tá bom? Então, você pode brincar aí para poder ver regiões importantes de, de suporte e resistência olhando aqui Fibonacci também, tá caras? Na minha opinião, a região dos 25.200 está aberta e acho que tem grande chance do Bitcoin pegar. Tá? Na minha opinião, isso aqui é uma zona que vai ter muita gente que está aí, uh, que está shortando ainda, que está com, com pontos aí de stop acima dessa região. Então o Bitcoin pode pegar e as sp 500, tem um espaço a mais para subir. Tá? Depois de quarta-feira, daí a coisa muda bastante. Acho que o Fed pode aí uh, tirar, né, como a minha expressão, tirar esse plug da tomada e desligar essa subida aí, tanto para as sp 500 como para o Bitcoin. Eu estou esperando uma, um tom bastante. Rockish aí do, do, do, do pau, tá, cara? Não tô esperando nada bom aí, não. Se vier coisa boa, vai me surpreender bastante. Eu estou bem bearish e vou mostrar para vocês no vídeo de amanhã. Então, no mais é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar, se inscreve no canal se você está inscrito e a gente se vê amanhã para mais uma análise aí. Um abraço!